Vamos começando mais um Prospecção Merda e para me ajudar com a avaliação do que a galera tem feito prospectando, eu trouxe um time de campeões. Sejam muito bem-vindos! Muito obrigado! Uhum. Prazer imenso! Opa, cima. Chama a vinheta, Carlão! Prospecção Merda! Tcharanã. Tcharanã. Bom, então, se você não tem noção do que é o prospecção, mas deixa eu te falar. A gente criou um quadro aqui no canal da Growth Machine, onde a gente analisa prospecções que não foram tão bem sucedidas. O que, que acontece? Teve gente que mandou mensagem e falou assim, Thiago, é feio você fazer isso com as pessoas, porque você está fazendo bullying com elas e tal. Não, na verdade, qual que é o nosso objetivo? É te mostrar como fazer o certo te ensinando o errado quando você vê um exemplo negativo, no mínimo você aprende o que você não deve fazer. Então essa é a terceira edição do Prospecção Merda. Se você não assistiu os outros dois, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Assiste esse inteiro, depois você assiste o outro. E hoje nós vamos falar sobre prospecção feita dentro do LinkedIn. E aí, vocês têm recebido... Muita prospecção zoada no LinkedIn? Pô, eu recebo. Eu recebo e fico correndo sozinho em casa. Né? Cara, eu tô animado, eu tô animado, hein? Sempre nos surpreende, irmão. Como funciona o prospecção merda? A gente vai mostrar alguns exemplos de prospecção que não foram tão bem feitas. Nós vamos analisar se ela é uma prospecção merda ou não. E no final, nós vamos eleger a prospecção mais merda de todas. Beleza? Tá fechado? Fechado. fechado, Bora, Danilo. Joga pra nós aí a primeira. Olá, Thiago. Já ouvi falar da solução da... Pontinho, pontinho de formação acelerada de devs? Temos um programa que pode ajudar sua empresa a contratar bons profissionais de TI, pois segundo a pesquisa da Gartner, mais de 50% das empresas não conseguem contratar bons profissionais de TI. Pergunta, pergunta, a, a perguntou ali, pergunta. Botou, botou um pouquinho de interrogação. <risos> Ué, ele, ele, não sabe pois, é não, ele lançou um pois, bora falar segundo sobre. a pesquisa de Gartner, afirmando, mais de 50% das empresas consegue... não, bora falar, bora falar é. sobre, é, aí deu mole, aí perguntou, pô, deu mole, aí deu mole, assim, é caraca, aí, uma interrogação fez a, <risos> a interrogação foi foda, foi foda, não, até que eu não tava tão ruim, né, as outras que a gente tava vendo tava pior, não, não mas olha só, olha só, vamos lá, que que é isso aí? Tá vendo aqui a, a cruzinha e o, e o vizinho? Isso é um pedido de adicionamento. Não é uma mensagem. Né? É tipo assim, cara, você tá na balada, aí você gostou da menina, né? Aí você virou o menino, então, é, boa noite. Eu sou advogado trabalhista, trabalho... <risos> <aí>, Estou depois... <risos> comprando minha casa no Recreio do Bandeirantes <risos> e gostaria de saber se você quer ficar comigo. Cara, eu achei um ponto, um ponto específico ali. Tudo bem, pô, segundo a pesquisa, mais de 50% das empresas. Aí eu acho que ele meteu essa e falou assim... Pô, mais de 50% eu posso prospectar qualquer pessoa que é certo que provavelmente ele vai ter <risos> essa necessidade. É isso, aí, né? é isso aí. Acho que eu buscaria me conectar primeiro, né? Com o Thiago, pra depois fazer a mensagem. E aí, se fosse essa mensagem, também é foda, porque ele afirmou e perguntou na segunda frase, então ficou confuso. Posso... Ele tá em dúvida, nele. Né? Tá em dúvida. Não, não. Será que essa pesquisa é é? da Gartner existe mesmo? Ele tá vindo bem, cara. Ele tá vindo bem. É... Eu, cara, Ele eu deu aquela tropeçadinha, fosse... né, é. cara? Eu Vamos eu saber que é o seu Canvas. Um processo bonitinho desenhado. É isso aí. Não, boa, é boa, boa, puxando o gancho do Gustavo. Cara, prospecção dentro do LinkedIn, ou em qualquer lugar, né? Você tem touch points que você vai fazer. Ações que você executa até que finalmente você leva o cara pra uma oferta, ou pra uma reunião, ou pra uma. Ou tentar levar o cara pro próximo passo. Cara, você não fez nada. Você não adicionou. Zero personalização. É o teu pedido de adicionamento, tá? E aqui, o teu objetivo nessa etapa é eu tomar uma decisão. Se eu vou aceitar a conexão ou não. Só que como eu já sei que o cara tá tentando me vender alguma coisa, o que eu vou fazer? Ignora. Não personalizou, né? Eu não buscou nem assim, ver alguma coisa no teu perfil que talvez é, fosse um mérito teu e botar isso na, nessa, nesse pedido de aceitação pra que você falasse assim, pô, esse cara teve muito trabalho de procurar sobre minha vida antes de tentar me vender a pesquisa da Gartner ali. Um ponto bom ali também, é um ponto bom não, não, um ponto que me deixou muita dúvida foi, cara, formação acelerada, capacitação de desenvolvedor. Temos um programa que pode ajudar a sua empresa a contratar. Opa, é, contrata ou capacita, né? Ou faz os dois Realmente ele tentou falar de produto, com certeza, é, é solução super, super complexa, né? Então... Ele, ele deveria ser um pouco mais simples agora pra despertar o interesse, principalmente do Thiago, é, tá, ué, pô, esse cara tem uma paradinha aí pra me ajudar e tal, realmente. Resumindo, o cara gabaritou o Prospecção <risos> bolo, galera, todos os... Ah, não sei não. Não sei... É, assim, é a primeira. Tivemos piores. É. Vai. vai, vai, vai. Vai o selo ou não? Ah, vai. Vai, Caramba, vai, vai. É mesmo. o primeiro, né? Vai. Patrick Henrique, tudo bem? Aqui quem fala é o fulano, especialista em prospecções B2B. Estou pré-lançando... O meu curso na qual eu ajudo SDRs e vendedores a obterem três vezes mais clientes no LinkedIn com automação e bater as metas. Me permite enviar o link pra conhecer? Obrigado. OBG. OBG. Cara, assim, pô... Isso não foi adicionamento, foi mensagem. Foi eu mensagem, foi mensagem. Foi é. mensagem. Aqui... No teu campo primeiro nome tá teu nome e sobrenome, não? No LinkedIn. Tá. É, e aí é esse que é o, é o ponto, né? Provavelmente <risos> ele usou, ele usou alguma, alguma ferramenta ali de... Não, porque assim, eu não conheço nenhuma ferramenta que tem Complete Name ou First e Second Name, é. né? Só que qual é o problema da, dessa automação, galera? Tá Patrick Henrique. Carlos Alves Júnior. <risos> <Leandro>. <risos> Gustavo Mano. Santiago, Tiago Reis, tipo, a forma que você aborda a primeira pessoa dá, fica muito claro que tá sendo que é 100% uma parada nada personalizada, assim, tipo. Então, primeira parada que você tem que pensar: vou prospectar automaticamente? Hoje em dia, gente, com chat GPT com automação, toda vez que alguém recebe uma mensagem, eu fico assim: foi automática ou não foi, foi automática não foi, foi automática, é automática não foi. Aí eu fui tentando achar um vacilo que o cara pode ter dado pra pegar, puta aqui, tudo caixa alta, foi automática, sem dúvida nenhuma. Quando eu tomo a conclusão de que foi automático, o que eu faço? Automaticamente ignoro, porque eu já sei que o cara não está gastando a energia que deveria para tentar falar comigo e que eu não sou importante ou que pior ainda, está tentando me enganar. Então, prospecção automática funciona? Funciona. Só que você tem que passar para o cara na outra ponta uma percepção de preocupação e que de fato você quer gerar valor para ele. Agora começamos com um problema. O cara está prospectando um especialista da Growth pra ensinar ele a prospectar. E, e pra vender o curso, pô. pô é Sem entender, assim, eu poderia, talvez, pô, se ele quisesse me vender algo de fato, ele poderia entender se realmente é uma necessidade da minha parte. E é isso, é isso que eu acho que faltou na, na prospecção dele. Além de, tipo assim, tu, você vê que o ABG, a carinha feliz ali com o narizinho e tal, isso pra mim é forma de você tentar humanizar, né, deixar menos robótico a mensagem que é claramente robótica. Então, ele só cria um script pra isso, bota dois, dois fatores que pra mim tiram um pouco né, da seriedade da mensagem, que é a carinha e o OBG, e tenta me, pré me vender esse pré-lançamento desse curso dele, que eu acho que na verdade não faz sentido. que faria vale sentido ele entender se eu tenho algum desafio hoje na minha prospecção na minha venda, e aí sim me oferecer algo. Cara, essa daí não é prospecção merda, é prospecção preguiçosa. preguiçosa é. né? Dá pra melhorar, dá pra melhorar, Porque, assim, é Primeira parada, mano, o cara está te vendendo um curso de prospecção prospectando errado, é. né mano? É você encontrar o teu pastor da igreja enchendo a cara no boteco. <risos> Mas aí entra naquele ponto que a gente falou no último, acho que não foi no segundo quadro, né? Porque a gente falou de uma menina que tava vendendo alguma coisa lá, a gente falou assim, cara, sabe é quem compra? E com certeza você tem gente que compra, então vai ter algum vendedor, algum pré-vendedor que vai falar assim, caraca... Aí, 193? 197 né? de Mas assim, ó, o que eu faria no lugar dele, primeiro, se eu tô pré-lançando o curso, eu selecionaria algumas pessoas pra serem prova. Tá? Beleza, 193 não é nada, o caramba 4, mas pô, imagina, se ele chega para patrão e fala, Patrick, eu vi que você é da Growth, eu quero que você faça o meu curso e eu quero um depoimento seu de me conto, falando o que você aprendeu dentro do meu treinamento. Imagina. A próxima prospecção que ele faria ó, Patrick, batedor de meta da Growth, da melhor empresa comprou o meu curso. Já mudou? Pode crer, né? pode crer. Então, criar. nessa etapa a galera se preocupa muito em vender. Nessa etapa você tem que se preocupar em criar prova. Fala aí, qual que é a diferença de vocês fazerem uma apresentação do 10X com case e fazer sem case? Tu que pegou as duas. Total, total, assim, 50% a mais, assim, fez total diferença. A segunda parada assim, cara, não tem nada de errado você automatizar, mas se você teve uma resposta, mano, trabalha, cara, é. trabalha. Pô, Patrick, animal, cara, olha só, você consegue bater um papo comigo de 20 minutos só pra eu entender um pouco melhor? Cara, mas custa 193, mas ele tá lançando. Foi é. laboratório, é pegar a tua dor, melhorar a mensagem, melhorar a abordagem, então assim, Cuidado com essa coisa da preguiça, de Puta, vou deixar os templatezinhos aqui pronto, vou só substituir e vou ganhar tempo, Que você vai, na verdade, ganhar tempo para nada. Porque 0% de conversão é zero. Vocês já viram que toda hora alguém vai lá no Instagram, copia o meu perfil e começa a mandar mensagem para todo mundo. Faz né? um trader. Cara, faz faço trader, criptomoeda. Eu aí eu recebo mensagem assim, Tiago, você tem dois perfis? Eu falo, não, cara, qual o sentido da pessoa ter dois? Né? E, e aí eu já recebi duas mensagens de um maluco que mandou assim, Tiago, eu só queria recuperar o meu investimento, beleza? Cara, falei assim, como assim, cara? Então, pô, teu outro perfil mandou uma mensagem, me deu uma opção de começar a investir em cripto por mil reais. Né? E o outro cara falou, pô, eu te confiei, de que não era você, mas eu acabei pagando porque eu achei que o rendimento era muito alto. Então, assim, o que acontece? Por que eu tô falando isso? No volume, qualquer coisa funciona. Vai, tá, entendeu? Mas funciona. Esse, é isso Então, assim, esse, a gente tá falando mal, mas esse maluco talvez tenha mandado para 50 mil pessoas e fechou, sei lá, sem vendas. 50, acho que não fechou sem. Mas no volume, qualquer coisa funciona. Só que o que a pessoa tem que pensar, e você que está assistindo tem que pensar, é o seguinte. Cara, funciona. Mas será que eu não poderia ter mais conversão? E será que eu não poderia disso? ter mais eficiência? É porque o jogo das vendas é a produtividade e eficiência. Né? Quando eu sou eficiente, quando eu sou produtivo. Pô, se o cara ali tá queimando cartucho, vai ter um momento que a produtividade vai ter que diminuir, cara. Não tem como fazer isso a vida toda. Na minha visão, tipo assim, é aquilo o que, a, o que a Growth hoje oferece, é a fazenda aí. Fala com o especialista aí só apertar o botão. Não, eu deixei <risos> o primeiro comentário, diagnóstico. Cara, gratuito. não adianta você, tipo, colocar todas as, todas as ferramentas necessárias no mercado pra você alavancar, mas você não tá no caminho certo. Vai dar um tiro no teu próprio pé, pô. Você não tem o um caminho. É o que o cara fez, pai, basicamente. Vamos, vamos meter o selinho? Vou... Selim. Proteção, <risos> ela não é boa, pai. O cara aprende, inclusive. Se ele assistir esse vídeo aqui, é. ele, ele aprende ele a melhorar aprende. muito isso aí. É. Então, saca Não, quem isso já tá aplicando é. isso, tá vendo é. o é. vídeo agora, é. mano. Já Não, e, ó, e você que, chave, que tá já. assistindo, fica até o final, porque no final eu vou tirar o, a tarde e vou mostrar o nome da pessoa, beleza? <risos> Olá, tudo bem? Está em busca de desenvolvedores, CTOs, uh, profissionais ligados à tecnologia? Nós temos... Nossos profissionais são catalogados, possuem experiência comprovada e atuam em todos os setores de desenvolvimento e linguagem. Podemos conversar? Vamos claro que não. É muito comercial, <risos> mano. É óbvio que... Aqui tem uma coisa nova pra gente explorar, velho, que é o, é o famoso balelômetro. Né? Você vai prospectar, né? E aí você tá usando lá atenção, interesse, desejo e ação, que é o framework AIDA. Quando você vai criar desejo, o teu objetivo é gerar uma curiosidade no cara que você está prospectando na outra ponta, dele falar, pô, gostaria de ter isso. Só que o que você tem que pensar? É fácil você mentir ou contar qualquer história. E o teu cliente está o tempo inteiro, o teu potencial que está analisando. Pô, é real, não é, faz sentido, vou investir no tempo ou não vou. Aí o cara vem, nossos profissionais são catalogados e possuem experiência comprovada e em todos os setores envolvendo. vem assim, puta meu irmão, papo de vendedor. Papo de vendedor. Então, a chance de você avançar nesse caso é muito baixa. Aí, vamos, vamos voltar para o que a gente já falou, né? Cara, isso é um pedido de adicionamento. O cara usou todos os caracteres do pedido de adicionamento. Ou seja, deve falar para um caramba, né? Reunião com esse cara deve ser aquela coisa interminável. <risos> você tentando sair, pelo amor de Deus, irmão, cala a boca. Cara, assim, o que mais me incomoda, e eu já falei isso nos outros dois vídeos, é, é que, assim, o básico dos vídeos funciona. Você não pode errar uma aproximação com a pessoa, pontuação, você não pode errar a forma que você fala, porque, cara, isso é o que é a primeira impressão, sabe Aquela, aquele lance da primeira impressão que fica? Então, assim, é, é, para mim isso trata-se também de uma prospecção preguiçosa, porque, cara, corrige, oi, tudo bem? Você está em busca de desenvolvedores, CTOs, vírgula, QA, vírgula, arquitetos de software, scrum masters? profissionais ligados à tecnologia, aí tem uma interrogação, um ponto, nós temos. Tipo, Se nós temos ali, tá, e aí? E eu tô buscando isso? tipo Você fez uma pergunta e já respondeu o que respondeu. nós temos? Então, assim, é uma outra afirmação embaixo. Podemos conversar? Aí foi que eu brinquei. É claro que não, porque assim, não faz sentido pra mim, sabe? Tipo A forma que você escreve, enfim, pontuação é uma coisa importante. Cara, e tem um outro detalhe, hein? que você falando agora, eu notei, mas eu não tinha reparado. Olá, espaço, tudo bem. Ela fez isso na unha, maluco. Na unha. Não tem automação, mano. Que é pior ainda, né? Ou seja, ficou o dia inteiro fazendo merda. Ó, chat GPT. Na dúvida, vai lá. Melhore pra mim esse script aqui, saca? Tipo, muda. Mas, mas Conce... por que não tem o dono? Melhor a pontuação. Porque não tem, porque não tem variável o primeiro nome. Então, assim, na unha. Na unha, na unha, na unha, irmão. Na Ai, unha. Não, é e sabe o que, que tipo assim, Sim. me deixa é, chateado? Porque é uma pessoa que com certeza tá correndo atrás. Entendeu? É, com certeza. É, cara. mas merece o selo, mas merece o Tá <risos> correndo atrás do selo, ela que ela tá correndo atrás. Vamos pro último. Cofundador na. Dananã. Dananã. Olá, Tiago, tudo bem? A Pananã, uma startup especializada em outsourcing de TI. Olha só, Conosco, cara. as contratações de sua empresa se tornam absolutamente seguras. Com ótimo custo-benefício e experiência, pois somos referência no mercado. Auto elogio. Né? Nossa. Auto elogio. Caso esse assunto te interesse, podemos conversar? Qual a resposta? Claro que não. <risos> <risos> não, é assim. É, você vê que tem uma diferença em relação à pontuação e à forma que ele coloca a frase ali. Aí tem aquela questão, né? Pô, você tá se conectando com a pessoa? Preza na sua conexão com a pessoa e não em querer Exatamente. empurrar o serviço de fato, cara. Fala Thiago, tudo bem? Tô comprando teu trabalho há um tempo, a gente pode desconectar? Acabou. Pô, interesse legal, hein? Vaidade. Vaidade, saca? Tipo, não e outra, a primeira frase é sobre ele, não é sobre mim, entendeu? Exato, exato, exato. Então Assim, sou uma startup especializada em outsourcing. E detalhe, tá? What the fuck is it? É. Outsourcing. Pois é, Pra quem conhece, quem sabe, sabe. Quem não sabe, claro que não. Assim, cara, eu visualizei realmente esse problema de conexão. Cara, se o cara quer te adicionar, se o cara quer entrar na tua rede, principalmente do LinkedIn... Pô, irmão, uma pessoa que se preze em relação ao LinkedIn, cara não vai sair aceitando qualquer pessoa, né? Afinal, pô, é uma rede de relacionamento onde a pessoa vai, de fato, buscar negócios. Pô, imagina eu aceitar esse cara. Se esse cara já tá falando de produto, imagina quantas mensagens ele vai me mandar no meu chat que me oferecendo alguma coisa, fazendo com que de fato fique crowdiado ali o meu LinkedIn, com cheio de mensagem de gente me oferecendo alguma coisa, e não de fato querendo se relacionar, é esse querendo me ajudar. É perfeito, porque realmente, né, mano, se você aceitar. Primeiro, né, você tem que selecionar quem você aceita. Porque você aceita todo mundo, quando você vai tentar prospectar pro LinkedIn, você não vai conseguir. Sim. Segundo, se você aceita todos os vendedores que te mandam mensagem. Bom, em pouco tempo você vai excluir a tua conta, uhum. porque vai ser o dia uhum. inteiro pipocando. Quer comprar sei lá o quê, Pesado. é pipoca, é, é aúdo doce. Fala pô, que é hoje, <risos> <risos> <risos> Caixão, me está é seguro do cimito. É, pô, cara, é isso aí, exatamente. Agora, é, eu concordo com o Patrick que a escrita está melhor, né mas abriu mão da personalização e outra parada. né Se você olhar no meu LinkedIn, você vai perceber que eu levei, sei lá, um ano ou dois para sair de fundador para CEO. Né? Por quê? Porque eu acho errado, mano, uma empresa com dois funcionários, três funcionários, tu botar CEO. Tu então, é CEO de quem? você mesmo. <risos> então, Tiago, vamos para lá agora. Né? Pô, tô me liderando. né? Uhum. Então, assim, é, agora, se você, tá na, se você é um empreendedor que tá no início, está na função de venda, você botar que você é cofundador, CEO, blá, blá, você só tá diminuindo a tua autoridade. O que, que ele tá me falando? Pô, a empresa dele é tão pequena que ele é o cofundador e SDR da empresa dele. Não tá por cima. Né? Então, assim, será que eu consigo confiar numa empresa que tem uma estrutura tão pequenininha? Será que esse cara? E outra? Como é que ele pode ser referência no mercado e ele está prospectando? Então, eu já peguei incongruência. Sim. Tem uma contradição na mensagem que ele está mandando. E o cliente está o tempo inteiro, né, o instinto lado do teu reptiliano lutar ao correr, olhando, cara, isso aqui é perigo. Pô, o cara me deu uma informação aqui que não bate com a de cima. O cara é cofundador e referência. Ou ele não é cofundador, ou ele não é referência. Mas se ele está mentindo em qualquer um dos dois, está mentindo em tudo e não acredito mais nele. Então e isso de maneira automática e é inconsciente, né? Muitas é. vezes. Você nem pensou, você só falou, não confia. Olha aí. E buscar interesse, caso você não te interesse, é sempre 50 de 50, né? É a questão de assim, se me interessa, vamos. Se não me interessa, não vamos. Então, tu tem 50% do cara aí ou não. Nesse caso, obviamente, ele não acredito que não iria, porque, primeiro, né tem a questão da não personalização em nada. E segundo, que é só, tipo, estou claramente tentando te vender algo e não tentando entender aí, se você precisa disso ou não. Só um passo atrás, pra mim, faltou a ponta de smart list, foi uma coisa que a gente não falou. Né? Tipo assim, esse cara está prospectando <risos> para oferecer profissional de TI. Eu sou o CEO da Growth, a Growth tem mais de 80 colaboradores. A gente tem CTO, a gente tem Red Produto. Por que, que o cara veio em mim? Qual que é a chance deu ativamente né estar procurando programador ou Exato. isso ser algo que me interessa? Exato. Então assim, o que, que é, é inteligência comercial? É você analisar quem é o comprador da tua solução dentro da empresa. Ah, eu vou no mais alto cargo, que é o CEO. Quem disse que isso é um problema que eu tenho? Selinho no vai. Vamos eleger a mais de todas. Quem ganhou meu jeito? A anterior dessa aí, pra mim, mano. A anterior dessa? É, a volta, acha. volta. Qual volta, foi mesmo? Não lembro. É a do ponto errado lá. A do. Pensei, Interrogação: ponto, é. nós temos. Então, cara, essa, essa daí merece é, prospecção empenhada, porque realmente é uma pessoa que se esforçou, esforçou. pra isso. É, mas, cara, esforça é diferente de resultado. Pô, mas ele se esforçou pra ir pra, pro selo, pô. Essa é a parada. <risos> pô, não, eu quero dar uma consultoria gratuita pro pessoal hall. que faz prospecção. Cara, primeira mensagem é mensagem de conexão. Não é mensagem de apresentação de solução ou de resolução de problema. Então, quando você for colocar a tua cadência lá certinha, primeira conexão. Se conectar com a pessoa, só. Só essa consultoria eu não consegui me segurar. É, entendi, aqui, não, entendi isso Agora, faz sentido ó, também, eu ó, né? ó, Vou dar um hack pra vocês. Hein. Toda vez que vocês receberem uma prospecção merda, Tá. E aí você que está assistindo também pode fazer isso. Pega o link desse vídeo e manda para pessoa. Eu não acredito que fizeram isso com você. Ah, muito bravo, bom, bravo. muito bom. Aí o cara vai assistir até o final, caraca, vai aparecer meu nome e então. tal. Eu, eu fiz isso, aquele maluco mandou vários do WhatsApp que eu mandei pra ele. Cara, ó, eu achei sacanagem o que fizeram com você. Aí mandei um link pra ele. Caraca, imagino, cara. Então, o link. Caraca, imagina os caras. que fizeram eu com você? É, eu vou enviar isso e vai ter lá o Patrick no meio falando. <risos> Você que ficou até o final, deixa seu comentário. Eu quero uma ideia de uma próxima prospecção merda. A gente já está tendo dificuldade, né? porque já foi é, prospecção qualquer, já foi por WhatsApp. WhatsApp, né? altos agora. Tá. pelo LinkedIn, <risos> talvez a próxima seja ligação. Comenta aqui embaixo, me diz qual que é a próxima prospecção merda que você quer ver. E foi para conta. Vamos, bora!